Eu não te falar, nunca tinha comido. Olha, não veio agora vi, vi, vi, tomarinho, viu gente? E eu, eu perguntando a ela, e esse milho aqui de dentro? Você arranjou aonde, né, Paella? Ah, não, é um milho assim... assim, assim eu não conheço não, tô conhecendo agora, por isso que eu tô querendo saber. Milho? O que é que a milho? Ah, o ceviche. É um milho que não estoura todo, é um milho chique. <risos> <risos> aí, então, que é o que aconteceu segredo aí? Milho que não estoura todo? Um milho que não estoura todo, dentro de um peixe maravilhoso. Você vem cá, faz favor. aqui. Por favor. Olha, Que milho é esse? Boa noite, gente. Uh, eu sou Maria. Esse milho que não estoura toda. é um milho que vem do Peru, específico para fazer esse prato. E eu compro lá em São Paulo. É coisa chique, Boa noite, Gonçalves. Depois de todos alimentados, por isso que eles chegam aqui cantando tão bem, né? Não tem jeito, graças a Maria! Então, Flávia, preparada Para aceitar sua voz. Te desejo vida longa vida, te desejo a sofrer tudo. Que toda alegria ter a companhia, ororio a estrada em seu mais dado bom. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira pra desabrochar E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imagine. Dias de sol Pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar Eu te desejo a paz de uma andorinha um voo perfeito Contentando o mar Seja tua guia. Como mãe singela te orientar Eu te desejo mais que mil amigos. A poesia que todo poeta esperou. Coração de menino cheio de esperança. Pode, pai amigo, e olhar de avô. Coração de menino cheio de esperança. Pode, pai amigo, e olhar de avô Comigo, Eu te desejo.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 Mais simples que se imaginar. Em dias de sol, pra fazer os teus planos. Nas coisas mais simples que se imaginar. Como desejar tanta coisa boa. Volta pra gente, não é? Volta. Poxa, que vida. bom, que maravilha. Fiquei com Deus, viu o povo? Contem sempre comigo naquilo que eu puder.